essa aqui é a agulha dela, nós vamos trabalhar nessa agulha. Vamos dar uma trabalhadinha nela e já vamos mostrar aí para o pessoal também como é que fica a agulha que então foi feita.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 ela vai rodar aqui, ó Então aí para demonstrar mais aí para pessoal o pessoal ver como é que fica Como é que são feitos aí, ó, os rolamentos ó. Não vamos colocar isso aqui, mas isso aqui ainda tem que trabalhar ele Então só para ter uma ideia, Pois né? Depois nós fura ela aqui, para colocar as varetas Aí a vareta vai colocada, furada Aqui em cima vai um pino. Vou até pegar um pininho aqui, para que eu possa ver direitinho. Esse pininho aqui é o que vai aqui em cima. Eu estou meio fazendo sombra aqui. para Esse é o pino que ele vai em cima.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 o preço que elas é, é comercializada é muito barato perto de um detector aí que hoje custa custa muito doutorzinho bom e elas faz um bom serviço que elas vai localizar você ou você vai trabalhar com elas já localizando o lugar que você vai elas vai te dar a direção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 agora nós então, estamos curando já ele é um pouquinho meio lento aqui porque esse aqui você tem que estar tá muito bem regulado vamos ter que dar uma parada para fazer um pequeno ajuste é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 Vazou. agora nós vamos tirar ele, agora vocês que nós já vazamos ela, agora nós vamos tirar aqui a peça, está até cheio de pozinha. Furou bem, está bem centrado, aqui em cima que o parafuso vai alcançar a antena.